Boa tarde. É, quantos aqui utilizam programação? Quantos programam, utilizam JavaScript? JavaScript agora. JavaScript, legal, bacana. Tem uma boa quantidade de pessoas aqui. Bom, é, eu andei pesquisando porque todo mundo sabe que JavaScript tem crescido muito nos últimos anos. Então, eu acho que seria um tema interessante você abordar como que ele era no passado, para como ele está sendo agora no presente e possivelmente a utilização dele no futuro. É... Eu me chamo Lucas, eu trabalho com desenvolvimento de software na Mark II Market. É, atualmente eu estou trabalhando com integrações de sistemas, é... utilizando principalmente uma API que foi construída usando o Node. Eu... Sou formado em ciência da computação pelo Unasp. gosto de me aventurar nas horas vagas. Eu gosto de videogame e essas coisas todas também, de ver filmes, séries. Vamos lá. É... Assim, o primeiro contato que eu tive com o JavaScript foi quando eu estava no segundo semestre da faculdade ainda, que eu tive um curso muito intenso com várias tecnologias que eram focadas mais em tecnologias da Microsoft. Porém, tipo, o JavaScript estava lá, meio que escondido ainda na época, que a gente utilizava mais com a biblioteca jQuery, que provavelmente todo mundo conhece, certo? É, o jQuery, como todo mundo sabe, ele servia mais para poder fazer as validações no front-end e para poder fazer o controle do DOM web. E até então, digamos que eu posso dizer que eu entrei numa, numa época boa do JavaScript, porque... Se você for ver das épocas passadas, da linguagem e utilização, era bem complicado você fazer alterações na sua aplicação web, porque a versão era, ainda é, hoje, tipo, incompatível em alguns browsers, e você tem que fazer muitas coisas para poder funcionar em, em todas as plataformas, digamos. É, o JavaScript, desde o seu início, podendo conversar com, com desenvolvedores mais experientes, é, eles já diziam que você, antigamente, não programava direto do JavaScript. Você pegava uma linguagem secundária e essa linguagem secundária gerava a sua aplicação JavaScript. Isso com as primeiras versões do JavaScript. Então, tipo, você não sabia mesmo o que estava lá no código JavaScript, mas tinha lá a sua aplicação web. Agora, imagina como que você tinha que fazer quando tinha que fazer alguma alteração na sua aplicação. Tipo, cara, era muito obscuro. Porque, tipo, ainda não estava como está hoje essa facilidade para poder desenvolver. A utilização do JavaScript hoje, é, eu diria, assim, está muito bem aceitável. Tanto que a comunidade tem adotado muito bem essa linguagem. E eu vou citar mais para frente que alguns detalhes da utilização da linguagem, que ainda não tem evoluído junto com a linguagem. Porque eu não sei se vocês sabem, o JavaScript tem uma atualização anual. O nome dele oficial é ECMAScript, que foi, se eu não me engano, em 97, quando foi lançada a primeira versão do ECMAScript, depois de ter sub sido submetido pelo ECMAScript. É... As intenções. Se você for tentar enxergar um pouco das intenções do JavaScript para o futuro, cara, é, eu, pessoalmente, pelo menos, vejo como muita gente adotando a comunidade está muito alta, crescente. E você pode construir praticamente qualquer tipo de aplicação usando JavaScript. Eu não estou falando assim, cara, você tem que aprender só JavaScript, utilizar só JavaScript. Mas se você quer, sei lá, desenvolver full stack, você consegue desenvolver aplicações web, desenvolver aplicações mobile, nativas ou progressivas, usando JavaScript. Você consegue desenvolver aplicações desktop também usando JavaScript. É claro, não vai ficar exatamente como você desenvolveria com uma linguagem nativa, que seria, por exemplo, para o Windows, usar, usando o C# para poder desenvolver aplicações Windows Forms. Mas, ainda assim, é uma aplicação bem satisfatória. Aqui tem uma citação que eu peguei direto do site da MDM, MDN. perdão é, sobre o JavaScript, que permite implementar as funcionalidades mais complexas em páginas web. E a cada momento a, a página faz mais do que apenas mostrar informações estáticas para você. Eles mostram em tempo real conteúdos atualizados ou mapas interativos, animações gráficos em 2D, 3D, vídeos, etc. Você pode apostar que o JavaScript provavelmente está envolvido. Então, assim, a maioria das coisas que você consegue ver hoje, Apontando um pouco mais para o quesito web, é, provavelmente, eu quase certeza, foi desenvolvido em Javascript. E eu vi por algumas palestras aqui os caras citando a utilização, a, o crescimento da comunidade, como que o pessoal tem utilizado isso. Tipo, você consegue fazer qualquer coisa com a linguagem. Então, é um bom motivo, digamos, para você aprendê-la. Aqui no surgimento, é, o Javascript foi desenvolvido pelo Brandon Eich. A primeira versão, ele foi meio que desafiado pela Netscape a desenvolver essa linguagem em 10 dias. E aí, ele desenvolveu. E é, o primeiro nome da linguagem foi Mocha, que não foi tão adotado na época. E logo em seguida, eles já mudaram para LiveScript. E aí, já lá, mais para frente... É, por causa das Sun Microsystems, eles mudaram o nome para Javascript, porque tinha todo aquele lance lá, talvez de estar, tá, digamos, em conjunto, ah, o Sun Microsystems, Java, ah, o cara foi lá e sugeriu o nome, Javascript, então, esse nome é o que pegou até hoje, apesar do nome oficial, depois em 1997, ser ECMAScript. É... Que aqui cita que a Netscape, em 1996, anunciou que tinha submetido o JavaScript para o ECMA Internacional, como candidata a padrão industrial, e trabalho subsequente resultou na versão padronizada chamada ECMA Script. Ou seja, ele tinha já uma versão, talvez não tão beta, assim, uma versão já utilizada pela empresa é, para o desenvolvimento. Então eles viram que isso poderia ter um futuro. Então eles submeteram para poder fazer um, uma padronização para que isso pudesse evoluir ainda mais, só que ter certos, ter os padrões que uma linguagem de programação bem conceituada teria. Aqui tem uma imagem falando um pouco das versões do JavaScript, o ECMAScript, claro, é... Desde o lançamento, as adições que teve, adições de funções, métodos aqui de controle de array, string e vários operadores. Hoje você consegue ver que por conta da utilização recente da linguagem, ele está crescendo, evoluindo para adicionar novos recursos que em linguagens mais antigas já possuíam. Tanto que eu vou citar um pouco para frente que você... Se você é desenvolvedor JavaScript e gostaria de um recurso, uma feature que tem uma linguagem já estabelecida no mercado no JavaScript, você pode submeter isso e possivelmente pode ser embutida na linguagem, já que ela está sendo, está tendo seus recursos atualizados de ano em ano. Aqui nesse gráfico, mostra a parte de questionamento, acho que quem trabalha com programação, provavelmente conhece o Instagram Flow, muito famoso. Então, assim, de questionamento sobre linguagens de programação, o JavaScript, ele tá ali no topo e você percebendo ali que tá junto com HTML e CSS, sim, tipo, a galera ainda usa em massa o JavaScript para desenvolvimento de web com JavaScript, HTML e CSS. E ali você está vendo o JavaScript mais focado para um desenvolvimento só web, sem utilização de frameworks muito evoluídos, digamos, como Angular. Aqui, você seguindo com isso, na parte de frameworks, de libs e tools, o Stack Overflow, ele mostra é, que ali está o Node.js, em primeiro lugar, é, nesse quesito, e se você perceber também, temos o Angular o React, é, os três primeiros ali estão envolvidos no JavaScript, diria, são derivados do JavaScript. E agora, se vocês quiserem aqui escanear, tirar uma foto, os dados de gráficos é, de utilizações dessas linguagens e etc. estão tudo aqui no site do Stack Overflow. É só ler esse QR code e ele vai te dar todos os, os gráficos que você que, que foram levantados de dados do ano de 2018. Aqui. É, que também foi extraída algumas informações é, do GitHub, ele também possui dados e informações sobre utilizações de linguagem de programação. Então, em quesito de repositórios, do JavaScript é, tem crescido bastante. Então, o número é extensivo de repositórios que utilizam JavaScript. Agora, um, os provenientes do JavaScript, diria os derivados do JavaScript, é, provavelmente muitos conhecem alguns desses ou todos, sei lá, todos é meio difícil. Mas eu não conheço todos, mas eu citei aqui dos mais utilizados é, do Angular. Alguém trabalha com Angular aqui? Legal. O Angular Framework lançado em 2016, é, é um dos mais populares do mercado. É um framework desenvolvido em JavaScript e é usado para criar aplicações webs complexas. É, o principal objetivo do Angular foi, acredito, desenvolver as aplicações single page applications, no caso, para poder utilizar melhor a, os componentes de renderização do DOM. E ele possui uma arquitetura MVC. O Backbone, eu nunca trabalhei com Backbone, mas é, pelas pesquisas desenvolvidas aqui ele é bem simples de você poder pegar e fazer alguma POC, um Proof of Concept, para poder aprender. E ele fala que também tem a arquitetura MVC e vários recursos para você construir aplicações API e RESTful. É, o D3 é um framework, uma biblioteca para construção de aplicações. Como eu posso dizer? direcionadas a controles de dados, o React, alguém trabalha com React aqui? Olha, temos um aqui, dois. É, React, digamos, eu ano passado comecei a estudar React e achei particularmente bem interessante a proposta que eles entregam para você. É, você consegue desenvolver aplicações web, criando seus próprios componentes e podendo reaproveitá los então, o React é uma biblioteca desenvolvida e apoiada pelo Facebook e, se eu não me engano, há dois anos atrás, ele foi disponibilizado a licença dele para ser de código livre. Então, as pessoas também têm enviado sugestões para melhoras nessa biblioteca e tem sido muito utilizada. Inclusive, onde eu trabalho, é, aplicações mais recentes que estamos desenvolvendo front-end, utilizamos React e os resultados têm sido bem satisfatórios. jQuery, como eu citei no início, é já uma, uma biblioteca bem velha do JavaScript, e galera até hoje ainda usa. Eu usei essa semana para consertar um bug que tinha lá na aplicação. É, o Ember, dizem que é uma mistura aqui do React com o Angular. É, Ember.js. Bom, eu trabalho com Ember, só que de um jeito um pouco diferente. A gente trabalha utilizando uma biblioteca junto, que é o Kendo UI, que eu diria um pouco obscura para você trabalhar, mas aí a gente vai na fé, né? O Polymer, desenvolvido pelo Google, fornece funcionalidades para os desenvolvedores webs para poder criar suas próprias tags. É, biblioteca JavaScript com foco no desenvolvimento em 3D. Vamos lá: é, Phantom. Com o Phantom.js você pode monitorar o desempenho da aplicação web. O Babylon do Territory Tree fornecendo APIs JavaScript para criar aplicações também em 3D e de código aberto e se baseia em JavaScript no poder do WebGL. Underscore é uma biblioteca que você utiliza para poder fazer o controle dos seus, seus dados digamos, quando você está desenvolvendo. É, underscore é bem conhecido, mas eu diria que a maioria das pessoas ultimamente tem optado por utilizar o Lodash. Não sei quantos conhecem. Alguém conhece o Lodash? Legal. É, tem ferramentas muito boas para você poder fazer o controle de, tipo, de dados em código, para você manipular arrays, strings, etc. Knout é um framework que, com código aberto também, que possui esse projeto MVVM. O Node.js, que é o um interpretador JavaScript, que, que lançado em 2009, tem sido bastante adotado também. Eu vou falar um pouquinho mais dele para frente. Aqui eu vou citar agora um pouco das tendências é, que têm sido muito adotadas, não só pelas comunidades comunidades Direcionadas ao JavaScript, mas também por grandes companhias. Não se, não se sinta mal se eu não citei aqui seu framework ou biblioteca, mas eu acredito que esses aqui estão entre os primeiros é, frameworks ou biblioteca JavaScript em utilização no geral o ecossistema JavaScript. É, antigamente, para você desenvolver JavaScript, sei lá, você precisava apenas de um editor de, no... de texto, provavelmente. Você desenvolvia, talvez de uma forma simples, mas o que tem acontecido? É, a linguagem tem avançado bastante. Então, hoje os browsers modernos, atuais, Google Chrome, não conseguem acompanhar o avanço da linguagem. Então tipo dificulta um pouco a adoção dessa linguagem dos últimos recursos disponibilizados por ela. O Node, inclusive, ainda não consegue acompanhar de acirrado ali essa utilização dos novos recursos. E, e aí eu vou falar que para poder utilizar esses novos recursos, muita gente adota algumas ferramentas aqui que eu vou citar um pouco para frente. É... Falei um pouco do TC39. Se você entrar no GitHub, você vai encontrar uma comunidade lá com o repositório TC39, onde tem as possíveis funcionalidades do JavaScript, onde você pode submeter alguma funcionalidade, algum recurso que você acha interessante para a linguagem. É... Você vai perceber que lá possuem três etapas para que esse recurso possa ser incluído na linguagem no futuro e por lá você vai encontrar mais detalhes sobre isso a comunidade adota então ferramentas que possibilitam o uso da, dos recursos mais atuais do JavaScript porque digamos o ECMAScript o ECMAScript 2018 possui recursos que são muito bons eu, eu digo porque na API que eu, que eu trabalho, nós utilizamos o ECMAScript 2018 e precisamos assim, de alguns recursos que no JavaScript mais velhos não tem. Mas de, ainda assim tem alternativas que você pode utilizar para poder continuar esse desenvolvimento. Vamos lá. É, hoje, o uso do JavaScript é assim... É, o pessoal não consegue desenvolver com JavaScript puro porque ainda tem falta de compatibilidade por alguns browsers, então o ECMAScript 2018, com essa porrada de recursos, ele ainda assim não, não, tem, não acompanha ali o, os navegadores, os motores de desenvolvimento dos navegadores, não, não consegue acompanhar o avanço da linguagem. Os desenvolvedores optam por utilizar o Babel, que é... ele faz o quê? Ele pega o seu código da versão mais recente do JavaScript e transpila ele para uma versão, digamos, que o browser consiga entender. Então, ali tem um exemplo cortado na imagem de você desenvolvendo uma aplicação JavaScript com, no caso, HTML ali, e ali em cima, não sei se vocês conhecem, ali é uma interpolação de string utilizada no ECMAScript, que você pode utilizar para poder... A interpolação de string, então não tem muito o que explicar. É, o Babel, ele pega o seu código com esses recursos, essas novidades do JavaScript e transforma ele, transforma ele em algo que o browser possa entender. Então ele cria as funções, cria as classes aqui de acordo com os recursos da linguagem para poder fazer essa publicação para que o browser possa entender o seu código o é, Webpack é, provavelmente vocês já ouviram falar. O Webpack ele é um recurso do JavaScript que o pessoal usa aí no JavaScript moderno que tem sido muito apelada essa essa frase, digamos, esse nome. O Webpack ele pega todos os seus seus JS e empacotam para transformar isso num, numa versão mais comprimida da sua aplicação, ou seja, ele faz uma minificação do seu código para que ele possa aprimorar o, a performance e então você entregar algo mais performático. É... Ali tem um exemplo meio básico de tipos de extensões de arquivos onde o Webpack pega isso e transforma em, em, em coisas menores no caso. O o interpretador javascript aí, que tem sido muito conhecido para desenvolvimentos de APIs e temos um framework framework muito utilizado para construção de APIs que seria o express do node que eu utilizo também você para construir APIs com node você utiliza o express e você consegue gerar todos os seus endpoints e fazer esse controle e aí você utiliza junto com o Node o Babel e o Webpack para poder utilizar os recursos mais recentes da linguagem? NPM. Todo mundo provavelmente já ouviu falar. Quem desenvolve com JavaScript é, provavelmente já precisou de algum módulo que a linguagem disponibiliza. Acredito hoje que o JavaScript possui... A maior quantidade, em quantidade de módulos bibliotecas disponibilizados para os desenvolvedores. É, o NPM significa. Putz, fugiu o nome, mas. É Node Package Manager. Tipo, é um gerenciador de pacotes do Node. Ele, você consegue utilizá-lo para poder. Instalar pacotes na sua biblioteca. Na sua aplicação. E, e aí. Um pouco mais para o futuro, mais recentemente, digamos, o Yarn está aí envolvido com o Facebook. Ele surgiu para suprir o que? A, a falta de performance que tem no Node, no NPM, perdão. O NPM, apesar de, de muito utilizado, ele ainda é lento com no quesito de você baixar sua, suas bibliotecas via linha de comando. E o Yarn ele faz algumas coisas mais diferentes que que tornam isso mais performático na hora de você trabalhar com os módulos no JavaScript. Ou seja, é... o Yarn, quando você instala um pacote em uma aplicação, ele salva isso no, no seu pacote, e se você for instalar em outra, você não precisa mais fazer o download disso, mas ele verifica a versão, caso precise atualizar, ele já atualiza. Então ele torna isso, tipo, trabalhar com os módulos mais... Simples e mais performático. JSX. alguém já ouviu falar? Dois, vamos lá. Quatro. JSX. É, é algo parecido com o XML. E é utilizado muito em aplicações com React, digamos, porque ele pega. ele utiliza isso para poder construir os seus componentes de uma forma que fiquem mais legíveis. Em, digamos que você não precisa do JSX para poder construir aplicações React, mas ninguém hoje utiliza React sem o JSX, porque tipo é inviável você escrever a sintaxe do React mesmo sem isso. Então tipo no você não fica não, não é tão produtivo quanto usar isso. Então até mesmo na documentação do React, digamos, eles mostram que você pode utilizar isso. Você não precisa, mas você pode, meio que pode, mas assim, deve, sabe? E o VS Code, ainda seguindo na linha do ecossistema JavaScript, é novo, é um editor de texto novo. E tem sido, ele foi desenvolvido pela Microsoft e tem sido muito adotado pela comunidade, você pode ver... Atualizações muito constantes com novos recursos. Você pode submeter sugestões e recursos. Ou até mesmo desenvolver uma feature para o VS Code. Para tentar embutir na, na linguagem. Direto ele lança os releases. E você pode ver o, vários desenvolvedores que trabalham nisso. que Sei lá, por hobby ou por trabalho mesmo. O VS Code ele tem um git embutido. Você pode instalar várias extensões. É, o controle de arquivos é bem simples. É, tipo, eu recomendo. Eu utilizo bastante. E vamos para o próximo aqui. É, digamos, o que esperar? Vamos lá. Eu tô, vou dizer de novo que eu não estou falando para vocês não aprenderem algum outro tipo de linguagem. Tipo, ainda é... é é muito interessante você aprender a linguagem porque vai da sua necessidade, vai do que você vai precisar para você optar por qual linguagem você, você vai seguir. Então, o que eu espero, digamos, do JavaScript? É muito difícil você encontrar algo que possa prever a utilização da linguagem no mercado. Então, você só consegue acompanhar agora no presente o acrescimento constante dela. Bom, particularmente eu espero, pela curva de aprendizado do JavaScript ser, digamos, mediana ou de baixa mediana, que cada vez mais os desenvolvedores optem por aprendê-la por conta mesmo do, da, da forma com que você pode trabalhar com ela. Você pode criar aplicações server-side, client-side, para poder desenvolver e criar APIs utilizando o JavaScript, é, aplicações desktop, eu esqueci de citar, o VS Code é uma aplicação desktop, porém ele foi desenvolvido com o JavaScript, utilizando o Electron, um framework para desenvolvimento de aplicações desktop, é, que foi desenvolvido com o JavaScript, provavelmente alguém conheça ou utilize o Atom, o Atom foi desenvolvido com o Electron também, só um segundo. Então, como eu disse, você pode utilizar o JavaScript para desenvolver diversos tipos de aplicações para diversos tipos de, de plataformas. Eu vou falar é, agora, tipo, eu utilizo JavaScript há alguns anos e quando eu comecei a dar uma estudada com o React, eu peguei o React para poder aprender a parte web, desenvolver o DOM e... Bacana, fiz um curso, legal, e aí eu vi que tinha algo interessante, tipo, o Facebook não lançou só o React para aplicações web, mas eu acho que a maioria não deve conhecer que o Facebook ele tem um, também uma, uma biblioteca para desenvolvimento de aplicações de realidade virtual. O React VR. E, e utiliza também JavaScript, você criar aplicações web, só que com realidade virtual. Eu, quando estava iniciando os estudos com React, eu vi algo bem bacana, que é o quê? Oh, você pode construir aplicações para mobile nativas utilizando JavaScript. Aqui no caso, utilizando React Native. Não sei quantos de vocês já ouviram falar. É, inclusive, eu trabalhei em uma aplicação de, de mobile com, re, com JavaScript no meu TCC, Desenvolver uma aplicação nativa utilizando o Javascript. Assim, o bacana disso tudo é que por ser ainda um pouco novo, o React Native ele ainda tem várias atualizações e às vezes você sofre um pouco com isso. A documentação na época que eu comecei era um pouco difícil de compreender ultimamente. Você percebe que já está bem mais simples. Você tem várias alternativas para poder utilizar isso. E... Você pode encontrar comunidades que auxiliam você no seu desenvolvimento. É... O pessoal aí que utiliza o Telegram... Se você pesquisar lá, colocar JavaScript, você vai achar super grupos do Telegram com vários desenvolvedores de JavaScript. Se você postar uma dúvida lá, provavelmente eles vão te responder para você entender um pouco melhor, tirar essa dúvida e trocar um contato, quem sabe. Eu já troquei umas ideias com o pessoal. Tem um grupo de JavaScript mesmo, tem um grupo do React e um grupo do React Native. O pessoal é bem receptivo. Eles estão constantemente lá conversando sobre problemas que eles têm no desenvolvimento e na resolução dos mesmos. É... Aqui nesse link tem algumas das referências que eu utilizei para poder fazer a apresentação. E... Legal. Deixa eu ver. Alguma dúvida? Microfone... Oi? Aqui, ó. Ah. Ei, ei. Ou, oh. ou, oh. um pouquinho mais. Cara, não tenho voz. Aí, beleza. Parabéns pela apresentação aí, vários tópicos. Eu só senti falta, sinceramente, de uma metodologia melhor de apresentar, porque tu pulou alguns tópicos ali muito interessantes, Informações muito importantes para quem está começando em JavaScript Que eu acho que valeria a pena falar mais E outras tu deu uma atenção que talvez não fosse tão interessante Então na questão do Node, falar melhor o que é o Express Para a galera sacar que dá para aproveitar bastante E cara, parabéns, legal Espero que numa próxima a gente aproveite um pouco melhor Valeu! <risos> Bem, muito obrigado pela palestra, foi bem legal, bem produtiva. É, você comentou de algumas tecnologias que eu estou usando no nosso TCC, e uma dúvida foi sobre o Webpack, não sei se eu pronunciei certo, mas o Gulp, que eu acho que são ali, estão bem juntos nessa parte aí. E eu queria saber qual dos dois seria ideal, porque eu sei que o Webpack ele é mais usado pelo mercado, ele é mais aceito, ele tem uma interação ali com o React, né, que ele é fundado Sim. dentro Mas o Gulp é, Eu sinto ele um pouco mais fácil de aprendizado O que você acha para alguém que realmente Queria aprender uma das duas? Bom é, Assim Eu não lembro agora Exatamente sobre o, o Gulp Mas pelo que você disse É de fácil aprendizado Eu diria que vale a pena Você ter um, um digamos, um leque de conhecimento a respeito dos dois, você poder fazer um comparativo, talvez, uma POC, que você possa ver o que, que possa compensar mais para você, no caso do seu TCC. Eu não sei, qual, digamos, qual é o segmento do seu TCC, digamos? Como? Desculpa. Varejo. Então, você provavelmente está utilizando Node. Não está criando uma aplicação web com API por trás dela. Então, assim, é, pelo que eu tenho utilizado, pelo menos nas aplicações de produção que eu tenho trabalhado, a gente utiliza o Webpack tem suprido bem a, a demanda. Então, eu acho que ele não influencia tanto no final, na aplicação final. Influencia, claro, a, o que, que ele gera, mas depois que você faz isso, você já não, não tem tanto mais a necessidade da utilização dele. É, parabéns pela palestra. Obrigado. É, eu queria fazer uma pergunta, se, acho que você não chegou a mencionar, mas tem muitas pessoas que falam que o futuro JavaScript vai ser é, uma linguagem que as, as outras linguagens vão compilar para ela. Isso já acontece hoje, por exemplo, como Elm, Clojurescript, até o próprio TypeScript faz isso, de que são outras linguagens em cima do JavaScript que, que transpilam para ela. É... E tem gente que fala que o Javascript vai continuar a jeito que ele está, vai com novas especificações, s, s, s 6 7, 8 e por assim por diante. Queria saber qual que é a sua opinião sobre isso. Cara, eu vou, falar, vou ser bem sincero pra você, é... tem gente que fala também que o HTML vai sumir da face da terra, que o CSS, sei lá, talvez vai sumir também. Por conta das aplicações que são desenvolvidas hoje web utilizando o React, você não utiliza o HTML propriamente dito. Você cria seus componentes utilizando lá o JSX. Então, assim, você usa junto com isso o ECMA. Eu diria que é bem relativo você tentar prever um futuro onde o JavaScript suma, dado o seu crescimento exponencial e está constantemente crescendo. É claro que você sempre vai ter, pode ter uma surpresa que é que dos anos para cá você, digamos, muita gente foi surpreendido como que ah tal framework que surgiu JavaScript, e galera agora migrou para ele, entendeu? Você tem uma aplicação lá hoje em produção que você tem que dar manutenção, mas aí você vê ah tem um framework ali que supre melhor a sua a sua necessidade. Aí vamos lá, vamos desenvolver outra aplicação agora utilizando tal coisa. Então é bem relativo, é como eu disse. É, quando você tenta procurar algo que possa prever o futuro, é bem complicado porque, tipo, pode surgir algo amanhã que que deixe muito do que eu falei aqui hoje já ultrapassado, entende? Basta a comunidade adotar isso e, e seguir. Alguém mais? <risos> Bom, se alguém quiser trocar uma ideia sobre... É, eu acho que faltou aqui, talvez a velocidade não estava atualizada, mas para redes sociais é, eu utilizo ZSS, você vai me encontrar provavelmente em qualquer rede social. Com esse nickname. E... Bom, é isso. Basicamente. Eu agradeço a participação de vocês. E espero que tenham gostado.